Olá gente tudo bem eu sou a professora Daniela aqui da UFMS e nesse semestre eu vou acompanhá-los na disciplina de educação linguística essa disciplina ela faz parte do curso de letras licenciatura portuguesa licenciatura língua portuguesa né que vocês estão fazendo nós estamos no terceiro semestre do curso e eu vou apresentar primeiro alguma coisa sobre mim para vocês me conhecerem melhor. Eu sou professora aqui da UFMS da cidade universitária da FAOC, tá? Da cidade universitária, porque a gente também tem vários campi em nove cidades do interior. E eu também sou chefe da Secretaria de Formação de Professores, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esportes, né? Que cuida dessa questão de, de formação de professores, cursos. Além disso, eu também sou pesquisadora na área da linguística, que vocês já conhecem um pouquinho melhor. Então, nas áreas de linguística e língua portuguesa, especialmente em temas como lexicografia, que em poucas palavras é a ciência dos dicionários, dialetologia, também que em poucas palavras é a ciência da, da língua e seus usos, e a relação desses temas para com o ensino. E aí é que é, exatamente chega a nossa disciplina. Porque o que, que a gente vai aprender na educação linguística? O que a gente espera estudar? As tarefas da educação linguística, uma educação linguística para políticas linguísticas, o ensino de gramáticas, e aí já vai ser bem legal, porque a gente vai desconstruir determinados é, conceitos que a gente tinha, que só tinha uma gramática, que gramática é aquele jeito certo de falar, né? Vai falar sobre preconceito linguístico também na disciplina, sobre língua e identidade, heterogeneidade linguística. No Brasil, especialmente, a gente vai ver como que a língua não é essa homogeneidade que a gente quer acreditar, por exemplo, e para isso a gente vai precisar estudar a história interna e externa do português do Brasil, isso é, a história interna como a língua mesmo no seu sistema foi se modificando, e a história externa, né? essa formação de é, herança linguística, novos povos, contatos interétnicos e como isso se reflete na língua. Então, o objetivo geral da, da nossa disciplina é compreender o que é a educação linguística e suas contribuições para o ensino de línguas, a partir do reconhecimento da heterogeneidade social e linguística e do conhecimento de suas faces, como a formação interna e externa do português e para o combate ao preconceito linguístico. Então, basicamente, a educação linguística ela veio para a gente conversar sobre a língua, sobre alguns conceitos, mas to, é, notadamente sobre como essa língua existe, funciona nas nossas práticas sociais. E como isso é importante para os professores de línguas, para a gente ensinar, para a gente chegar em sala de aula e como lidar com toda essa diversidade. Porque essa heterogeneidade ela é social, isso é, a gente não precisa ter um grande convívio social para a gente ver como os grupos se mobilizam de forma diferente e como pessoas falam diferente. A gente vai ver, por exemplo, falas entre é, homens e mulheres, entre pessoas mais jovens e pessoas mais velhas, entre aqueles que tiveram uma escolaridade maior e aqueles que têm uma escolaridade menor. Essa heterogeneidade linguística ela é muito reflexo da heterogeneidade social. Então, por isso que na educação linguística a gente precisa estudar língua e sociedade. Também, para esse reconhecimento dessas faces, estudar a história e para o combate ao preconceito linguístico. Então, para a gente parar de, de pensar que quem, quem fala diferente ou quem, de repente, tem desvios de norma padrão, é burro, é inferior... A gente vai ver as questões que levam a isso, inclusive. Então, a gente vai conseguir trabalhar com tudo isso na nossa disciplina de educação linguística. Então, o que a gente precisa fazer para atingir esse objetivo geral? É compreender a educação linguística e suas tarefas relacionadas ao ensino de línguas, tendo como foco a relação intrínseca entre língua e sociedade, Estudar a formação interna e externa do português do Brasil, refletindo sobre como essa história se mostra em crenças e atitudes linguísticas. A gente vai ver também isso, como que isso faz a gente entender a língua assim, a variedade do outro assado. É, identificar as relações entre língua e sociedade também, considerando fatores extralinguísticos na formação da, no, na, da norma linguística. E, na verdade, sua interferência para a heterogeneidade linguística brasileira. Porque a gente vai ver que, que língua e, e cultura se amalgamam muito, muito proximamente. Então, é sinal de que a, a língua reflete determinados fatores extralinguísticos. Então, uma determinada época tem certos pensamentos, tem certos conhecimentos. É só a gente pensar, por exemplo, que há 20 anos, pensem no repertório lexical que a gente tem hoje, não é? Computador, notebook, mouse... É, educação linguística, mas principalmente é, estúdio virtual, não é? WhatsApp, e tudo que traz dentro, essas coisas não existiam há algum tempo atrás. Então, novos conhecimentos exigem uma organização linguística para dar conta dessas inovações todas. Esses são alguns dos fatores extralinguísticos. Então, na formação dessa norma, isso é como que a gente fala, e para entender por que, que a língua é diferente. A gente já começa a compreender como isso vai funcionando. Se nós temos conhecimento sobre coisas diferentes, a nossa língua, o jeito de a gente falar, vai ser diferente mesmo. Uma, uma máxima da heterogeneidade linguística que a gente fala são os nomes para aquela raiz, marrom, que se descasca, pra, de casca marrom, que se descasca para comer. A gente vai pensar muito em mandioca, mas quem aí tem uma uma origem, por exemplo, do Norte Nordeste, já vai falar Macaxeira, quem é do litoral, notadamente Rio de Janeiro, já vai chamar de Aipim. Então, olha só que interessante, a gente vai pensar sobre isso também. E aí, a partir daí, entender o que é preconceito linguístico e utilizar esse aprendizado para desconstruir essa prática social. Ninguém fala melhor ou pior do que ninguém, as pessoas têm experiências linguísticas diferentes, e uma tarefa da educação linguística é munir, na verdade, os professores é, para conseguirem trabalhar com essa heterogeneidade sem preconceito e tentando mostrar essas nuances e aí sim a importância da norma padrão e como estudar isso, como aprender isso e como lidar com isso na sociedade em geral, tá? Então, o que acontece? A nossa disciplina tem 68 horas, a gente vai dividi-la em quatro módulos e aí eu vou explicando para vocês direitinho. Os nossos módulos, isso é, como é que a gente organizou a disciplina? O primeiro módulo é uma apresentação da educação linguística. Então, a gente vai ler o que é a educação linguística e suas tarefas para a educação. No segundo módulo, a gente vai falar sobre a formação do português brasileiro. Então, a origem linguística, isso é, o que, que de língua a gente tem no português brasileiro, serança latina e a sócio-história do português brasileiro. Então, as influências que a gente teve de indígenas, africanos, imigrantes europeus, num segundo momento. Conversar sobre isso. Entendendo esses conceitos iniciais, a gente vai conversar sobre língua e identidade. Então, a relação intrínseca que a gente tem entre língua, cultura e sociedade e o que é a identidade linguística. Isso é, a gente vai ver que a forma como aquela comunidade fala a identifica também, né? E aí, por último, a gente encerra a disciplina falando sobre preconceito linguístico. Então, o que é esse preconceito linguístico? E para uma nova educação linguística. Então, o primeiro módulo, a gente começa a pensar o que é educação linguística, e no último módulo, como fazê-la funcionar na educação básica e superior. É, vou acompanhá-los então nesse semestre, espero que vocês gostem bastante da disciplina. Depois a gente vai falar sobre avaliações, sobre como que vai ser na, a, o nosso ambiente virtual que a gente vai ter tanto na disciplina presencial quanto na disciplina à distância. E a gente vai conversando assim durante o semestre. Sejam muito bem-vindos então a esse semestre a educação linguística. E caso precisem também vocês podem conversar comigo pelo fórum de dúvidas, tá bom? Obrigada, então, que a gente tenha um ótimo semestre. Tchau, tchau.